Olá, começa agora mais uma entrevista de estúdio aqui no Trabalho em Revista. O tema desta edição é Direitos Humanos no Trabalho. Algumas leis vieram para colocar limites no poder do empregador e garantir condições mínimas ao trabalhador. E sobre isso a gente vai saber mais com o procurador do Ministério Público do Trabalho e professor da PUC de Campinas, doutor Silvio Beltramelli Neto. Doutor Silvio, seja muito bem-vindo aqui no Trabalho em Revista. Eu agradeço a oportunidade. Doutora, a gente vai falar sobre direitos humanos no trabalho, então. Eu gostaria que o senhor iniciasse essa nossa conversa tentando conceituar, então, o que é isso? Uma conceituação simples de direitos humanos, ela pode ser aquela que nos remete à proteção da dignidade da pessoa humana. Toda norma que tenha como finalidade primeira, mais imediata, a proteção da dignidade da pessoa humana é uma norma de direitos humanos. E muitas questões são baseadas também dentro da Constituição Federal? Sem dúvida nenhuma, a nossa Constituição Federal, a Constituição de 88, por vir depois de uma época de ditadura, ela foi uma Constituição que se preocupou muito com a proteção dos direitos humanos, é, em maior escala do que qualquer outra Constituição Federal brasileira. Então, sem dúvida nenhuma, a nossa Constituição consagra um sem número de direitos humanos, principalmente no seu capítulo, no seu título sobre direitos fundamentais, então, a nossa Constituição Federal, seguindo uma tendência pós Segunda Guerra Mundial, ainda que tardiamente, ela faz uma consagração absoluta dos direitos fundamentais na sua primeira parte. E isso é até interessante de perceber. Diferente das Constituições anteriores, os direitos humanos, eles vêm na Constituição de 1988 em maior número e eles vêm logo no começo da Constituição. Né? antes mesmo de toda a parte da Constituição de Organização do Estado, que vai falar em divisão de poderes, em processo legislativo. Antes disso, a nossa Constituição, propositalmente, consagra diversos direitos humanos, né? sob alcunha de direitos fundamentais. Então, sem dúvida nenhuma, falar de direitos humanos no Brasil é falar da nossa Constituição. E a gente consegue citar alguns direitos é, que estão mais consolidados? Olha, todos os que estão na nossa Constituição, e não são poucos, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, que tem mais de 70 incisos ali, você tem um sem número de direitos é, chamados de direitos civis e políticos consagrados. Uh, você tem também, a partir do artigo 6º, 7º até o 11º, um sem número de direitos sociais. É, dentre eles, principalmente, os direitos trabalhistas. E a partir dali você tem direitos relacionados à jornada, à redução de riscos no trabalho, à não discriminação por questão de gênero passando pelos direitos políticos, direitos de nacionalidade, enfim. Uh, estão na nossa Constituição, estão consagrados, então são muitos, né, e de todas as naturezas. Uhum. Tem algum que seja mais importante que a gente não pode deixar de citar? Isso é uma coisa interessante, essa pergunta, ela não rara, ela é feita, e é muito importante para os direitos humanos que se afirme a todo momento que não existe um direito humano mais importante do que outro. É, porque é natural que nas relações sociais, muitas vezes, determinadas pessoas com determinados interesses protegidos por direitos humanos entram em conflito com outros interesses de outras pessoas que também estão protegidos por outros direitos humanos. Então, o conflito de direitos humanos na prática, é, ele, ele é natural que aconteça. Então, não se pode partir a priori de direitos mais importantes do que os outros. Né? Historicamente, a gente vê que uh, políticas públicas e às vezes atuações judiciais dão prevalência para os chamados direitos individuais, como os tipos de liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, ou então os direitos de privacidade, em prejuízo, por exemplo, de direitos sociais, como o direito à saúde, como o direito à educação, como os direitos trabalhistas. E você fazer essa hierarquização a priori, ela é muito complicada, porque ela pode gerar muita injustiça. Então, ao máximo, você tem que dar a, a otimização, a concretização de todos os tipos de direito. e aí no caso concreto você faz as matizações. O que acontece então é que é importante perceber que de saída não há um direito humano mais importante que o outro. E existe algum direito que continua sendo um desafio? Todos os direitos humanos, embora consagrados nas normas, eles são ainda hoje um desafio. Né? Existe um hiato uh, que também é muito natural entre o que a norma prescreve e entre o que acontece no dia a dia. Na minha percepção pessoal, a gente vive um momento histórico, e o nosso país não está fora desse quadrante, em que a questão dos direitos humanos ela é premente justamente pela, pelo seu nível deficitário. Né? Então, hoje em dia, se invoca muita liberdade de expressão para se poder, por exemplo, afrontar o direito à honra de outra pessoa. As redes sociais estão aí nos mostrando isso. É, ao mesmo tempo, no direito do trabalho também, muitas vezes, você uh, vê que a necessidade da, da obtenção do posto de trabalho, ou seja, de você manter o seu emprego sujeito trabalhador a uma série de sonegações de direitos humanos trabalhistas. Então, tanto na área dos direitos civis e políticos, mas especialmente na área dos direitos sociais, a gente tem um caminho muito grande para percorrer. Basta você pensar que é direito humano fundamental de qualquer pessoa, a segurança, a educação, a saúde de qualidade, o trabalho, o lazer, a cultura, e o que, que a gente vê de concretizado nisso, né? Doutor, a gente está falando sobre essa questão de um caminho longo a percorrer e, mesmo assim, hoje em dia a gente ainda encontra o trabalho escravo. Como é possível acabar com esse tipo de exploração? Olha, as ferramentas jurídicas nós temos, né? É... E elas nos mostram que elas sozinhas elas não são uh, uh, eficazes. É, elas estão aí como instrumento. O que precisa existir é, é exatamente uma aplicação desses instrumentos jurídicos, associado a uma questão cultural de entendimento. Né? Ah, para muito além da questão jurídica, falta empatia hoje no mundo. Né? Então, muita gente entende que condições hoje que são consagradas ou são constatadas, são configuradas como de violação mais tenebrosa, da dignidade da pessoa humana, que é o trabalho escravo, que muitas circunstâncias que são assim caracterizadas na verdade não seriam um trabalho escravo. É, isso é uma pura falta de empatia, né? Então há de haver, no meu ponto de vista, uma uma conscientização aliada à repressão pelas normas judiciais uh, e para isso a sociedade civil e as entidades públicas têm que colaborar. É preciso mais fiscalização, é preciso mais apreensão, mas é também preciso mais políticas públicas. É preciso que o Brasil diminua ah, o nível de desigualdade social que nós temos, porque quem é escravizado é vítima da desigualdade social. E aí, para usar um autor bem atual, que é o Boaventura de Souza Santos, a gente vai além da desigualdade, quando a gente fala de trabalho escravo, a gente fala de exclusão social. Quem está submetido a trabalho escravo é o excluído. Né? Então, o Brasil ainda tá, ainda é protagonista nas fileiras da desigualdade social. Então, uh, se a gente não trabalhar a questão da desigualdade social, a gente não vai conseguir eliminar o trabalho escravo. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho que envolve várias frentes, mas ele tem que ser enfrentado. É, a receita está aí. E, doutor, com relação, então, à flexibilização desses direitos na reforma trabalhista, como é que o senhor avalia isso? Eu avalio com muita preocupação. É, eu entendo que o, o Brasil, na verdade, a proposta de modernizar sua legislação e, e eu entendo que a legislação trabalhista ela necessitava de aperfeiçoamentos, mas o que eu entendo que foi feito não foi aperfeiçoamento, foi um desmonte. Uh, a reforma trabalhista ela veio uh, não para flexibilizar, mas para dar oportunidade de diversas retiradas de direito. Uma análise da reforma trabalhista como um todo deixa isso muito claro. Uma mera leitura do projeto substitutivo uh, do deputado federal que levou ao texto ao, ao plenário para ser aprovado com pequenas mudanças já mostra que ali havia uma, uma intenção clara de uh, alijar o, a proteção das normas estatais do trabalhador e deixar com que ele uh, negocie diretamente com o seu empregador dentro de uma situação de desigualdade que ela é inerente à relação capital e trabalho. Então, quando você propicia isso formalmente, você, na verdade, dá todas as condições para a implementação da redução, da, da renúncia a direitos. Então, eu vejo com muita preocupação e eu entendo que se a reforma trabalhista for aplicada em toda a sua potencialidade, o que nós vamos ter é exatamente o aumento dessa exclusão social que nós falamos há pouco. Nesse sentido, o empregado ele pode e deve denunciar? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma arma. a órgãos é, para os quais ele pode denunciar. O Ministério Público do Trabalho, onde o trabalho, é um deles. É, o Ministério do trabalho, do trabalho e Emprego é outro. Uh, o exercício do direito à ação, por mais que seja complicado, também é outro. Os sindicatos, que também foram fragilizados pela, pela reforma trabalhista, são os entes vocacionados para fazer isso também. E não para aí. A gente tem que lembrar que nós estamos vivendo um momento de troca de cargos, de eleição. Então, é, os políticos têm um papel importante sobre isso. Saber as opiniões dos políticos sobre a reforma trabalhista e sobre como é essa relação capital e trabalho, ela também é importante. Uh, como eu disse, são várias frentes, né? então, mas o, o direito inalienável de denúncia o trabalhador ainda tem. A empresa deve manter, de certa forma, também um canal de comunicação? Em que esse trabalhador ele pode fazer as denúncias? Como isso pode ser feito? Olha, idealmente deveria, né? Uh, a gente parte do princípio de que a empresa ela tem conhecimento da gestão dos seus recursos humanos, portanto ela deve saber quando houver algum tipo de ilegalidade. Mas quando eventualmente por ação dos seus prepostos, uh, quem é da diretiva da empresa desconhece ilicitudes e irregularidades. Uh, seria um caminho eficaz ela manter um, um canal de diálogo e de denúncia com seus próprios trabalhadores. Claro que isso deve vir acompanhado de todo um instrumental que preserve o trabalhador contra qualquer tipo de constrangimento, porque, bem ou mal, o trabalhador ele tem que manter o emprego dele. Né? Então, a menor cogitação de risco de que uma denúncia possa prejudicá-lo no seu posto de trabalho, ele certamente não fará como nenhum de nós faria. Uh, então é preciso, por exemplo, que esses canais deem segurança para o trabalhador e para a trabalhadora para que a denúncia possa ser feita. Agora, idealmente, embora a gente encontre isso ainda muito pouco, idealmente, sem dúvida, é um caminho interessante. Doutor Silvio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um trabalho em revista. Lembrando, é claro, que você pode rever este programa quando quiser, acessando a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. Aproveite para seguir o tribunal nas redes sociais e assim ficar por dentro do que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada pela audiência e até o próximo encontro.